Se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre, isso é amor ou uma doce de amor rolando na cama chama o meu amor Jamais dizer Deus já não é mais A grande surpresa viver assim assim se morder de amor Banda Mega Boys Mas dizer a Deus já